E aí, da hora? Vamos lá, mais um videozão. Essa é a rapidinha do Bidu, hein? Tá preparado pra dar uma rapidinha comigo? Vamos lá, coisinha simples hoje, né? Se não seria rapidinha, limpar o filtro. Filtro de combustível. Eu uso dois desses, da SPA, certo? Pra quem não, não usa isso aqui, eu recomendo e muito, Viu? Ábido, mas é um pouquinho caro. Se eu não me engano, tá 100, 100 ou 100 e pouco, 129, uma coisa assim. Quando eu comprei isso aqui, tava 89. Então, estourei. Aí ficou o famoso homem, ficou um pouquinho mais caro. Mas vale muito a pena, pessoal. Muito mesmo. Porque é bom, bom, bom, bom. É bom. Você protege tudo. Você protege sua bomba, seus bicos. Fica top. Aí, e outra, né? Você compra uma vez só. Se você cuidar direitinho, você tem por resto da sua vida. Comprou, lava, põe de volta, já era Eu faço isso pelo menos a cada um mês aí Dou uma lavadinha, já era, fica zero, ó Então vamos lá Vou mostrar pra vocês, desmonta ele, certo? Ele é inteiro desmontado ele vem com a charrona aqui Aí, hein? Olha o que é sujeira, ó. Dá pra ver aí? Deixa eu ver aqui na câmera se dá pra ver legal. Ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, filho, ó, lava tanque, lava tudo. Ó, e o problema do álcool é que ele dá essa corroída. Vira uma pasta aqui, tá vendo, ó? Não adianta. Então, tem nego que mete o tancão lá. Ô, oh, que mete o filtro lá e... Olha ali dentro, será que dá pra ver legalzinho? Puta, tem como ligar o flash da câmera? Não dá Senão vocês iam ver legalzinho Mas dá pra ver mais ou menos a sujeira aí, ó E eu sou meio chatinho com esse negócio de limpeza do, do, do, dos bicos Essas coisas que eu já me fodi pra cacete, hein Vamos ver o outro Ah, tá a mesma coisa, ó Tá vendo, ó Cria uma porra, velho, ó que o carro tá bastante tempo parado. Aí cria essa gelatina aqui, ó. Então, isso não é bom deixar o carro muito tempo parado não, hein? Se é que nem eu tava falando, se é aqueles filtrinhos porcariazinha, você coloca lá e você não tem como saber. Entendeu? Que deixa anos. E outro, ó. Ele restringe bastante a passagem, hein, meu? Então, coisinha simples de se fazer, você não vai perder 20 minutos. Ups. Tá Vendo? Olha que é sujeira. Isso aqui tapa todos esses buraquinhos, ó. Aí a, a bomba judia, hein, meu? Judia da bomba pra poder mandar pressão lá. Agora eu só vou dar uma lavadinha, bater um ar, tá zero. Aí, ó, lavadinho, agora vamos lá pra bancada, né? Antes vamos dar uma rapidinho? Ajuda tá aqui do lado, ó. <risos> Aí, ó, agora é só bater um arzinho, certo? Aí, ó. Vê se dá pra trabalhar desse jeito. Vem cá, mano. Vem cá. Vê se dá pra trabalhar. Papai acabou de trazer. Olha lá. Mostra Saúde. Não dá pra trabalhar. Pô. Vamos montar, hein? Vamos lá. Bate um ar um, um WDzinho aqui na borrachinha. Ai, ai, ai! É bom também bater bastante WD dentro. Principalmente se o carro vai ficar muito tempo parado. Porque daí o WD evita aquela corrosão lá que vocês viram no começo do vídeo, entendeu? Agora, meu meu acabou de trazer uma limonada. Vê se eu tô sendo bem cuidado. <risos> Obrigado, meu amor. Você sabe fazer e fica gostoso, hein, mano? É, uhum. porra. Prontinho para o uso, novinho, limpinho Aí eu queria deixar uma dica Para vocês sobre o que Ó Levando em consideração que se você for colocar Um filtro bom Daqueles normalzinho, lá tal, De blazer, né, que o pessoal usa Que já é de alumínio e tal Que a é vazão um pouco maior Deve estar tá aí na faixa de uns 45 50 reais, vamos colocar 50 reais Eu limpo esse filtro Uma vez por mês E olha como é que tá. vocês viram aí, né Imagine se a cada uma vez por mês eu tiver que trocar o filtro porque tem gente que usa anos o filtro, só que daí começa a queimar a bomba, não sabe por quê, ó, filtro porque ele começa a restringir a bomba começa a forçar muito, aí dá falta de combustível aí vira uma bola de neve por isso que eu falo, tem que cuidar, tem que fazer manutenção então em 3 meses você compra isso aqui ó, um desse por exemplo certo? isso aqui dura o resto da sua vida se você cuidar direitinho, igual eu tô fazendo aqui, ó perdi, Você viu aí os videozinhos? Dá 15 minutos, em 15 minutos eu lavei, limpei tá, tá pronto, mais um meizinho garantido Entendeu? Então por isso que eu falo pra vocês Que às vezes, ah, o Bidu, puta, mas é muito caro Mas vale a pena Você não tá cuidando só do filtro, você tá cuidando da bomba Dos bicos, do motor, de tudo É um conjunto, entendeu? Então essa é a dicona aqui do Bidu Nesse domingão maravilhoso Tamo junto? Espero que vocês tenham gostado do vídeozão, que tenha sido útil para vocês, tal. Vamos para cima. Comenta aí o que, que vocês estão achando. Me seguem lá no Instagram. Tá rolando lá direto. Tá rolando umas sorteio de umas camisetinhas lá do Bidu Garage, bordadinha, bonitinho. Fechou? Então vai lá me segue Bidu Garage. Tamo junto. Um abraço. Tchau. Aí, já ia me esquecendo, né, hein? De mostrar no lugar, né? O pessoal reclama. É, não mostrou no lugar, meu Deus. Não mostrou. Tá aí, ó. Mais um meizinho garantido, ó. Divisor. Quem não viu o vídeo do Cash Tank, tem lá. Como é que funciona isso aqui, certo? Divisor. Filtro. Bomba. Bomba vai embora pra frente. Chora no escapamentinho feito 100% em casa,